O que você quer ser quando crescer? Eu escutei muitas vezes essa pergunta. Imagino que você também, né? E já dei muitas respostas a ela. né? Médico, advogado, empresário, não sei. Essa, então, eu respondi algumas vezes. Mas independente da resposta que eu desse, seja ela qual fosse, eu nunca me sentia satisfeito com a resposta que eu dava. Eu realmente não sabia a resposta para essa pergunta. E eu cresci. E hoje, por incrível que pareça, a resposta está muito mais clara. Hoje eu sei a resposta para essa pergunta. Eu quero voltar a ser criança. E é incrível, né? A gente cresce e chega a essa conclusão. Quero continuar sendo eu mesmo. Quero continuar sendo criança. Quero continuar sem certezas, mas com vontade de descobrir coisas novas. Quero continuar sendo assim, alegre, intenso. Quero amar, quero perdoar. Mas a gente cresce. E a gente acredita que evolui, não é mesmo? Que se torna mais inteligente. Mas às vezes, tudo que a gente precisa, é de voltar a ser criança. Porque quando éramos crianças nós não nos preocupávamos tanto com a primeira vez. Quando foi que você começou a se cobrar tanto a sua primeira vez? A primeira vez que andamos? A primeira vez que falamos? A primeira vez que tentamos escrever alguma coisa? o primeiro beijo era somente a primeira vez e hoje crescemos nos tornamos responsáveis e nos tornamos temerosos o que vão pensar de mim olha é só a primeira vez e o quanto isso nos atrasa na é verdade nos cobrar tanto nos exigir tanto Sendo que o que nos torna bons é repetição, é fazer e fazer novamente Até que então tenhamos o controle, o domínio sobre determinada habilidade Ou qualquer coisa que desejarmos fazer Não na primeira vez É claro que não vai sair bom não é? Quando você era criança você sabia muito bem disso Então, começando um novo ano é exatamente isso que eu desejo a mim e a você, que nos cobremos menos e que tenhamos mais desejo em conhecer, em descobrir a vida, em curiosidade para aprender coisas novas, facilidade para amar e perdoar, vontade de viver. Que eu e você, neste novo ano, sejamos mais crianças. Deus te abençoe.